Bom, tropa, temos que falar sobre a possível prisão de Trump, que diz que nessa terça-feira será preso. Isso acontece junto com outras notícias internacionais. O mundo nunca mais será o mesmo e temos que tratar essas notícias aqui, certo? Primeiro, logo na mesma semana, onde o Putin é declarado inimigo do mundo e deve ser preso, não sei como farão isso, né? vão lá para a Rússia prendê-lo ou esperam que ele simplesmente pise em solo americano. Ninguém acredita que Putin será preso, mas é estranho que essa notícia venha na mesma semana onde o Trump diz que será preso. Então o que está acontecendo nesse mundo? A superfície, ninguém entende o que está acontecendo, mas a realidade mais profunda... É de que aqueles, os globalistas, eu não estou falando de conspiração, não. Eu estou falando de viés político. Aqueles que querem a supremacia do mundo inteiro em detrimento das nações. Esses que controlam o comércio no nosso mundo, que eu chamo aqui no canal desde sempre de os príncipes do comércio, precisam que as nações sejam destruídas para essa nova ordem mundial não é conspiração é apenas viés político quando nós estamos falando aqui do nosso Brasil vemos o Randolph Rodrigues lá no Senado não com a bandeira do Brasil em seu terno mas com a rosquinha da União Europeia essa turma toda já está infiltrada em nossos governos e para eles é ótimo que nossa nação entre em falência para eles é ótimo que nossa bolsa despenque que o desemprego aumente assim fica mais fácil vir e depois oferecer uma solução mágica a nosso país Trump Putin Bolsonaro outros líderes do BRICS são os inimigos número um desses globalistas e a prisão deles é a única forma de talvez contê-los visto que tirar a vida desses caras talvez seja prejudicial os tornariam mártires então é muita coincidência não é mesmo que assim que pedem a, a prisão do Putin, queiram a prisão do, Bo do Trump também. E não tenho dúvida que querem o mesmo para o Bolsonaro. Inclusive já deixaram claro diversas vezes. Então primeiro algumas coisas aconteceram para o Trump vir e dizer essa coisa. Certo? Ele teve seu Facebook reinstaurado. E nele ele disse assim: Eu estou de volta, I'm back. E fez mais declarações, certo? Ele teve seu canal do YouTube também restaurado, o que é estranhamente uh, bizarro, visto que o Facebook e o Google são empresas completamente diferentes, que deveriam ser inclusive inimigos no comércio, no capitalismo. Mas no mesmo dia, ambos os sites. Trazem o Trump de volta Será que há alguma engenharia nisso? Será que é por um acaso também? Ou é mais uma coincidência, não é mesmo? E aí nós temos aqui uma declaração do Trump Que também está em inglês, mas tem a versão em português, certo? Ele disse o seguinte Está na hora Somos uma nação em grande declínio Sendo conduzidos à terceira guerra mundial Por um político corrido que nem sabe que está vivo mas que está cercado por pessoas más e sinistras que, com base em suas ações de definir a polícia, destruindo nossas forças armadas, fronteiras abertas, sem ideia de eleitor, inflação, aumento de impostos e muito mais, só pode odiar nossos Estados Unidos, que estão em falha. Não podemos mais permitir isso. Eles estão matando nossa nação enquanto nós sentamos e observamos. Nós devemos salvar a América. Proteste, proteste, proteste. Aqui no Brasil, como vocês sabem, protestar é um crime. E qualquer pessoa que peça manifestação está à mercê de ser chamado de um terrorista logo em seguida. E isso, claro, é mais uma coincidência, não é mesmo? Inflação lá, inflação aqui. Aumento de impostos lá, aumento de impostos aqui. Mas é muita coincidência, né? Ou alguém diria que há é um governo global nisso tudo? Por que será, certo? E aí, o Trump diz que será preso e convoca apoiadores. Ele afirmou que documentos supostamente vazados de um escritório de procuradores de Manhattan, Nova York, indicam uma operação para prendê-lo na próxima terça-feira. Deu a declaração em seu perfil na rede social Truth Social na manhã deste sábado o republicano não apresentou provas ou detalhes sobre qual seria a acusação que poderia levar à sua detenção ele é investigado por guardar documentos confidenciais sobre sua gestão na presidência dos Estados Unidos e por supostas fraudes fiscais envolvendo as organizações Trump vazamentos legais de um escritório de procuradores corrupto e altamente político do distrito de Manhattan indicam que sim que nenhum crime possa ser comprovado e baseado em um conto de fadas, o candidato republicano à presidência em 2024 e ex-presidente dos Estados Unidos da América será preso na terça-feira da próxima semana. Prestem atenção, recupere nossa nação, escreveu. Segundo Trump, os EUA enfrentam dificuldades econômicas estão agora no terceiro mundo. O republicano também voltou a falar em fraude nas eleições de 2022 que levaram Joe Biden à presidência dos países. Então aviso legal ao YouTube antes que removam aqui o meu canal. Eu Porque isso aconteceu em 2022. Qualquer pessoa que reclamou teve seu canal censurado. Então volto a dizer, eu estou apenas noticiando o que o próprio Trump está dizendo. Se isso for crime, por favor me avise não, e não derrubei o meu canal. O sonho americano está morto. Os anarquistas da esquerda radical roubaram nossa eleição presidencial e com ela o coração do nosso povo. tá? E aqui tem uma tradução, teve a página 2. Também eu li a primeira página 1 para vocês e agora tem a página 2, certo? Agora, vazamentos legais de um escritório de procuradores corrupto e altamente político de Distrito de Manhattan que permitiu que novos recordes sejam estabelecidos em crimes violentos e cujo líder é financiado por George Soros. Indicam que, sem nenhum crime que possa ser comprovado e baseado em um conto de fatos antigo e totalmente desmentido por vários outros promotores, o candidato republicano e ex-presidente da América será preso na terça-feira da semana que vem. Protestem, recuperem a nossa nação, certo? E aí diz aqui que ele voltou ao Facebook, ao YouTube, algo muito estranho, não é mesmo? Aí tivemos uma declaração do Elon Musk dizendo o seguinte, Trump vencerá a reeleição em vitória esmagadora se for preso. A não ser como né? ele poderia voltar se ele, a presidência caso ele estivesse na cadeia, a não ser que lá tenha um sistema muito parecido com o Brasil, certo? Segundo fonte judicial a Fox News, a reunião foi solicitada na quinta-feira e ainda não foi marcada. A reunião é para discutir a logística por algum tempo na próxima semana, o que significa que eles estão antecipando uma acusação na próxima semana, disse a fonte familiarizada com o tema. Espera-se que o serviço secreto assuma a liderança no que eles permitirão e não permitirão, por exemplo, a decisão de algemar ou não Trump. A possível acusação ocorre da longa investigação em torno do suposto pagamento de dinheiro oculto de Trump à atriz Stormy Daniels. Perto do final da campanha presidencial de 2016, a, a, o então advogado de Trump, Michael Cohen, enviou 130 mil dólares a Daniels para impedi-la de revelar um caso de 2006 com Trump. Trump, que nega o caso, reembolsou Cohen em prestações. O escritório, liderado pelo D.A. Alvin Bragg, tem investigado o escândalo do suborno ocorrido em 2016, nos últimos cinco anos. Certo? E aí temos mais aqui. O mundo inteiro não está aceitando isso de bandeja. Nós vimos recentemente na França o ditador Macron simplesmente passando por cima do Congresso e aprovando a reforma da Previdência. E aí, o que, que acontece lá? É a mesma coisa que acontece aqui. É a mesma coisa que acontece nos Estados Unidos, só que com algumas diferenças. O povo francês está acostumado a fazer manifestações desde a Revolução Francesa. E o que, que acabou lá? Querem repetir a mesma coisa aqui. Ou seja, né? Cabeças rolando. Franceses falam em decapitar Macron em ato no centro de Paris. Ai, ai. Então, graças à reforma da Previdência, eles disseram o seguinte... Luiz XVI, nós decapitamos, Macron, podemos recomeçar, cantaram os manifestantes. Luiz XVI foi o rei da França de 1774 até 1792. Durante a Revolução Francesa, foi morto na guilhotina em 21 de janeiro de 1793, na Praça da Concórdia, acusado de traição. Na quinta-feira, Macron autorizou o uso do artigo 49.3 da Constituição Francesa para subir sem análise do parlamento, a idade mínima de aposentadoria é de 62 para 64 anos Em outras ocasiões, manifestantes queimaram uma máscara do líder francês em uma fogueira Segundo o jornal Le Monde, os protestos da sexta-feira foram marcados por escândalos de tensão e violência O projeto para a reforma da previdência foi apresentado em 10 de janeiro pela Premier Elizabeth Borne E aprovado pelo Conselho de Ministros 13 dias depois A meta do governo francês é que a medida comece a valer em setembro de 2023 aumente a idade de 62 para 64 anos, gradativamente até 2030. O mundo inteiro está passando exatamente pela mesma coisa. Os, que, os globalistas, aqueles que acham que podem controlar todas as nações, o fazem sem nenhum freio e cabe à população protestar. Aqui no Brasil, acho muito difícil que isso aconteça. Nos Estados Unidos, podemos ver a população do Trump sendo inflada novamente, isso sendo usado novamente para o calá-lo, certo? Acabaram de trazer ele de volta e já vão prendê-lo ou então censurá-lo novamente, certo? Essas são as informações, qualquer notícia eu trarei aqui para vocês. Muito obrigado pelo seu apoio. Tamo junto, participem da nossa oitava rifa e até a próxima. Tchau, tchau.